E há umas partes mais fundas e onde a máquina já trabalhou. Mais né nós temos que andar devagar aqui porque vai escorregar aqui. É facinho fácil vamos descendo meio devagar.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 Vou gravar um pouco lá de cima, lá e é um zueio interessante. em uma distância longe, onde a máquina tira a cascai. O Wes tá falando ali que parece que já achou um punhado de ouro. Não, mas tá molhando pra ver se acha algum veio, né? Alguns veios mais. Aqui ó, tem aquele negócio que fala. É, vem Olha aqui ó. O negócio de ouro que você não né? Não era cacheta, não? Não, era isso aí.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 É porque tem alguma coisa que os barrancos do lá. Mas nós vamos... Nós vamos rodear por cá. E nós vamos descer até lá. Vamos ver se nós passamos aqui embaixo. Agora o Edson vai gravando aí um pouco da paisagem. E também conversando aí um pouco com Ele é bom de conversar. É ah, um lugar bem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 é um barrancão ali ó cheio de coisa não vai chegar até nele agora que foi onde de caravão de caravão que mandou chegar vai chegando já quase perdido lá já vou mostrar a paisagem lá para cima para você ver como é, que é, como é que é as coisas como é que tá aqui ó de maurício tá ali na frente viu olhando as coisas e eu vou mostrando a paisagem para vocês aqui como é que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 Vou filmar mais perto pra vocês verem como que tá aqui. É, realmente aqui tem pó de ouro mesmo. Aqui tem é. um cara de pó de ouro. Vai vendo lá que o Maurício está fazendo lá. Hum. A areia que tá correndo aqui, ó ela está amarela. Uhum. Eu ela aqui mostra ela. Aqui, ó Não, essa aqui que é coisa que eu mostrei É um pó de ferro misturado com alguma coisa amarelo mesmo aqui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 tem mais um pouquinho ainda o dedo aqui também é, tem. tem alguma coisa sobre amarelo na perma da mão mesmo é, é rapaz tem um ourinho aqui nesse subsolo né? aí então aqui. é um negócio interessante você vê que aqui a, a máquina cavou aqui mais ou menos uns 5 metros e pode ser que aqui já esteja bem mais raso ele tá dando aí ó. é um manchão olha uhum. tá dando um meio aqui mesmo rapaz bem nesse meio você uhum. quer ver vai filmando as vagas uhum. e aqui ó é mais ou menos nesse meio aqui ó aqui ela já sai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 E pior que tá dando ouro em cima da onde o cara cavou, aqui, ó. Já vieram fazer teste aqui já pelo jeito. Tá dando, ó. Uma amarelada. Que interessante, hein, rapaz. Ó. Já tem umas maracachetas vermelhas. Uhum. aí, Tá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 esse meio aqui então eu estou mostrando aqui o Maurício também tá mexendo ali o Maurício tá mexendo e aqui o que mais que tem de deficiente ali agora então é o que muda da terra isso aí aqui ó ah, tá é aqui que pode estar o uhum. O barranco aqui é grande não né? é barranquinho né barranco não mesmo bem grande ó Aqui está em cima deu uns é 10 metros. Bem, ele sobe até assim, dá uns 10 metros de altura. Como aqui para lá das, lá pra lá é mais alta ainda. Ó. Vocês podem olhar aqui que eu tô... está no fundo do, do barranco. E é mais interessante. E é grande o local. E é para estar no meio dele mesmo, rapaz. Esse barranco, isso aí já está com mais de 8 metros de altura. Então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 Olha lá. Já cruzou aonde que eu mostrei. E aqui atrás ver. também. Aqui alguém cavou aqui, já. Uhum. Alguém cavou aqui para tirar a terra aqui para fazer um perto. Uhum. Também tá cruzando indicando tá ouro. Está com dois veio de ouro. Quantos minutos tá aí? Nove.